A cidade mais antiga do mundo. Jericó é considerada a cidade mais antiga ainda existente, com mais de 10 mil anos, e também a mais baixa, cerca de 270 metros abaixo do nível do mar, é citada na Bíblia judaica e cristã como uma importante cidade no vale do Rio Jordão. Descrita no Velho Testamento, como a Cidade das Palmeiras, é conhecida na tradição judaico-cristã, como o lugar do retorno dos israelitas da escravidão no Egito, liderados por Josué, o sucessor de Moisés. Arqueólogos têm escavado os remanescentes dos últimos 20 sucessivos assentamentos em Jericó, o primeiro que data de antes de 11 mil anos atrás, 9 mil antes de isto. Dessa vez optamos, por termos que atravessar a fronteira com a Palestina, de irmos de excursão. Que no caso tem a vantagem de vermos mais lugares e termos, a orientação do guia sobre cada local. Os pontos de interesse, são a árvore onde Zaqueu teria subido para ver Jesus, virou até música, o monte da tentação, e as ruínas da antiga cidade. Segundo a Bíblia, o monte da tentação, é o local onde Jesus foi tentado pelo diabo. A localização exata é desconhecida e impossível de determinar. É identificado com o Monte Quarantania, uma montanha de pedra calcária com aproximadamente 366 metros, a noroeste da cidade de Jericó. A meio caminho do topo da montanha, está o mosteiro ortodoxo grego, o Mosteiro da Tentação. Mas não se preocupe com a subida, em 1998, uma empresa austríaca suíça, construiu um teleférico de 1.300 metros da cidade antiga de Jericó até o mosteiro, ou quase. O mosteiro mais antigo, foi construído pelos bizantinos no século VI d.C. acima da caverna, onde tradicionalmente Jesus teria passado 40 dias e 40 noites jejuando e meditando durante a tentação.